Nessa videoaula você vai ganhar uma dica sobre tecido nervoso e ainda com direito ao material para baixar. Deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre tecido nervoso. Não esquece que a aula completa você vai encontrar lá dentro do meu site Bio Explica e aqui na verdade é só uma dica rápida e com material aqui embaixo no link para você baixar. Não esquece também, galera, que você pode encontrar outras dicas se inscrevendo no meu canal e acompanhando a playlist playlist das dicas, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de tecido nervoso, o tecido é formado de células. E a célula mais importante é o neurônio. Basicamente, a gente tem neurônios e células da glia, tá? Células da glia são células que são responsáveis pela nutrição do neurônio, pela fagocitose, vamos dizer, de partículas estranhas que tentam atacar o neurônio. É importante também algumas para produzir o que a gente chama de bainha de mielina, que é um isolante elétrico do neurônio. Então ela tem várias funções, sustentação do neurônio. Essas são as células da glia, tá? Ou gliócitos. O neurônio em si, anatomicamente, esse aqui do ensino médio, ele pode ser dividido numa região chamada de dendritos. Olha aqui, onde para que serve o dendrito? Quiser anotar, ele serve para captar a informação. Eu tenho né, uma célula, né, galera? Onde eu tenho núcleo, as organelas, que eu vou ter o corpo celular, que serve para interpretar as informações. E eu tenho um axônio. É no axônio que a gente vai encontrar a bainha de melina, que se ela tiver em grande quantidade, ela é que dá uma coloração branca muitas vezes para determinada área do cérebro, para determinada área da medula espinhal. Lembrando que o neurônio, ele está espalhado pelo nosso corpo, ele não é concentrado apenas no nosso encéfalo, tá? Muita gente pensa: "O axônio ele serve para transmitir a informação" E sempre a informação, a informação, o impulso nervoso, ele vai seguir pelo menos no ensino médio. Dendrito, corpo celular e axônio. Não esquece disso, tá? Sempre vai seguir. Outra informação, a junção de dendritos e axônios, eles vão formar o que a gente conhece como nervos. Nervos, os nossos nervos. E a junção de corpos celulares vão formar o que a gente chama de gânglios nervosos. Então, se você já ouviu falar de gânglio nervoso, ele é uma junção de vários